E aí agora vamos de música O Bach <risos> falou que é, é qual o Bach? Ai, ai, ai. Só que do lado eu vi Força de vontade de viver Guarda, fúria, do, fúria. do lado eu vi Falta de ânimo vou dizer Guarda fúria, Aí mama, se ganha véio. medalha, perdedor não vai pro pódio. Eu observo em cada rosto, falta algo pra vencer Quebra, Quebra a cabeça aqui, que pra montar tem que se conhecer Atitude, Atitude proceder, pra ter postura de cristão Não basta ser quando quer ter que ser uma obrigação Frieza é. espiritual, mata mais que o craque no auge Pastor sendo questionado por, por falta, falta de, de autoridade. autoridade Morte antecipada de quem propaga a palavra Não tem como uma brasa ficar Fica acesa dentro eu mesmo vi vários que nasceram em berço cristão Ser frequente na igreja, é. participar da oração Mas o tempo bom, de certo um dia, dia Tira folga, céu de bronze, provação primeiro, primeiro amor que vai embora E aí fica o coração apedrejado, conflito um, um vazio não preenchido que busca prazer no uh. O recomeço é, é difícil, é. mas quando você tá focado É mais fácil do que ser marionete, marionete do, do diabo, diabo. Só que do lado eu vi força de vontade de viver do outro lado eu vi Falta de, de ânimo vou dizer e o um os olhos, vencedor, ganha medalha porque yeah. não vai pro O um sorriso admirável na face de um soldado Que mesmo vulnerável Obtém o resultado Personalidade define A santidade se o choro Dura a noite a alegria vem, vem mais, mais tarde O fracasso não consome A vida de quem decide de quem? Quem? Esquenta o pensamento e faça por o merecer, merecer. Ha, Aplique sua vontade em gestos de humildade, humildade. O espelho da verdade todo o tempo a porta bate ha. Sinceridade, fidelidade, coragem vontade de fazer vencer C. Pois na verdade a crueldade é mais um passo para, para perder. perder Então revide a podridão e não viva a acer. incerteza Pois o corpo que não vibra é pobre alma Só que Só lado eu vi Essa de vontade de viver Do outro, do lado, outro lado eu vi Quanto de ânimo por dizer Guadafone abrir Aí, irmão, abra seus olhos. Vencedor ganha a medalha. O perdedor não vai pro pódio